O óleo virgem de açaí é o segundo maior antioxidante que existe no mundo. Ou seja, é muito bom para combater os radicais livres. Com uma colher de sopa por dia, você, além de combater muito bem os radicais livres, você reduz o colesterol ruim do seu corpo e tem uma alta concentração de vitamina C. O que é muito bom para o sistema imunológico. Além disso, para você passar na pele... Em poucos dias de aplicação você vai observar a sua pele com mais brilho, mais bonita, com uma, uma cor mais saudável. Isso porque o óleo de açaí é o melhor óleo que tem para hidratar o rosto e para nutri-lo.